Rafael Almada, sou assessor da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e é um prazer a gente poder falar um pouquinho da, dos avanços da educação, principalmente na valorização das relações étnico raciais e da cultura é, e da educação afro-brasileira. É, então pensar possibilidades de ter mecanismos onde a gente trabalhe, seja na internet, seja na TV, a valorização dessas relações contribui imensamente na consolidação, principalmente das diretrizes curriculares é, é, é, brasileiras relacionadas a essa relação ético-racial. Então é um prazer poder perceber cada vez mais a, a amplitude que as mídias negras conseguem desenvolver ações de consolidação, de valorização da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, para contribuir principalmente no acesso, na permanência dos nossos estudantes. A educação brasileira ela passa cada dia mais é, a, a permitir o acesso né, da, da, da diversidade cultural que a gente tem no país. Né, as políticas de cotas cada vez mais inserem, inserem novos atores dentro é, das nossas instituições. A universidade cada vez fica mais multicor, cada vez mais ela permite a, a diferença da, da, da, da, da grande diversidade cultural estar presente também na universidade. Então, é, é muito bom valorizar iniciativas que possam consolidar é, é, ferramentas para valorizar essas relações. Então, é, eu, eu tenho percebido, a gente tem tentado cada vez mais, principalmente na educação profissional, né, que é uma educação muito focada no mundo do trabalho, que a gente possa cada vez mais valorizar o papel desse profissional dentro da, do desenvolvimento do nosso país. E a gente percebe que a, as relações, o que a gente tem hoje nas universidades cada vez mais é, é, permitindo o acesso, a educação profissional também está garantindo isso. O Pronatec, cada vez mais, a gente tem mais negros participando dos cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Então isso é uma valorização. E aí, obviamente, pensar estratégias que a gente possa cada vez mais ampliar a dinâmica de sala de aula, permitir a discussão das leis principais que essa a questão da afro-brasileira, a 10.639. Né? São ações importantes que vão garantir que a gente tenha cada vez mais na universidade núcleos que possam discutir, é, por exemplo, a questão afro-brasileira. Né? A gente tem legislação que, que, que insere a criação dos núcleos, dos NEABIs, né? Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, nas nossas instituições. E hoje os institutos federais, por exemplo, né? distribuído por todo o país, né? instituições federais que vêm dos antigos CEPETs e que hoje são instituições multidisciplinares, cada vez mais trabalha a dinâmica dessa discussão entre ah, ah, a, a, o acesso, né, o, a permanência e mais o êxito. Formar profissionais que tenham uma, um, uma visão é, é, de inclusão, uma visão que permita é, é, perceber cada vez mais o território que eles estão inseridos. Né? Então, hoje, se a gente tem campos, por exemplo, dos institutos federais, trabalhando questões é, com quilombolas, a gente tem grupos trabalhando a questão de, de, de religiões, né, trabalhando a religião dentro do conceito do território, e isso cada vez mais tem ampliado nas ações, do, principalmente do Ministério da Educação e principalmente do, dos institutos federais. Portanto, a gente percebe que cada vez mais a universidade está agregando, está incluindo. Mas a gente ainda percebe que a cultura negra ela é pouco valorizada, principalmente nos grandes meios de comunicação, na, na, na, na mídia impressa. A gente precisa valorizar isso, e aí, por isso, o papel fundamental das mídias negras na, na consolidação e na valorização da cultura afro-brasileira. Então, é por isso que a gente tem que louvar atitudes como essa e cada vez mais perceber o, o que a gente avançou nesses últimos dez anos na educação e o que a gente precisa ainda avançar na comunicação, né, nos meios de comunicação.